Fala, galera! Eu sou o Thiago Furacão. Eu sou a Thaís. Pessoal, estamos aqui numa casa sinistra que passaram pra gente. E a gente tá escutando uns barulhos ali. Cara, que dá medo pra caramba, né, Thaís? Dá medo, pessoal. Diz que o local aqui é assombrado. A gente chegou aqui. Antes da gente começar a gravar, a gente já escutou barulho ali, ó. Não sei se é demônio. E que essa que casa é, é estranha porque ela é toda lacrada. Eu vou mostrar em volta pra vocês. Thaís, vamos ver se a gente chega ali perto, se dá pra escutar. Pessoal, se inscreve no canal, deixa o like. Segue a gente no tá? Instagram. Uhum. Tem alguém aí? que foi? Comi cara. Quem tá aí? Ai, meu Deus. Tô até com medo de entrar agora. Caralho. Pessoal, ó. Porta, janela fechada. Oh. Ó o barulho. Esse demônio, velho. Ó, as duas janelas aqui fechadas. Isso aí, isso tá cheio de abril aí também, hein? Desse muito assim, ó. Aí, ó, na, na parede ali, ó. Você tá bem em cima. Baixo. Então esse aqui que você de fogão. Olha lenha, né? Esse daqui, né? Sim. É. Ah, Tiago, tem uma portinha aberta aqui, ó. O uhum. que que é ali? eu ah, tô com medo, mano. Ó, porta fechada. Pera aí, Tiago, deixa eu só mostrar aqui. E ó, essa outra janela aqui também fechada. Eu alguém aí? Ó o barulho. nunca vi esse barulho, cara. O que é isso? Que, que é comando estranho. Tá marimbondo Cuidado. Vê se dá pra abrir ali. Licença? Tá. É Abre embaixo, tenta lá de baixo. O barulho. Ai, tem certeza que entra aí, velho. E é bem antiga essa casa, né, Thiago, ó. É tijolinho, ó. O que sabe que esse barulho, cara? Ai, tá meio aberto aqui. Licença. Fudou. não tem nada, mano. Não tem nada. Ó, oh. testando. Thiago, cuidado. Tiago. Tá vindo do telhado, Thaís. Silêncio. Thaís, olha a porta dessa casa, mano. Faixinha. Tiago, não tô querendo atrair, não. Thiago, eu tô com medo. Tem algum espírito aqui? Jesus amado, Thaís Thiago, tua câmera tá morrendo de medo, cara Olha aqui Galera do céu Não me faz mal Meu Deus do céu, cara É algum espírito? É demônio? Meu Deus, Thaís, é demônio! Eu não tô aqui pra... Pra mexer em nada A casa é sua Só tô fazendo uma gravação Gente do céu, cara Tá vindo de cima, do, te, do, do telhado É demônio? Não, aí. Tem dois quartos. Ui, Thaís! Tá, tá em cima do teto! Thaís! Tá A porta tem um monte de tranca aqui, cara Vem por aqui. Não dá pra destacar esse... Caraca, mano, quebrei a porta. Quebrei a porta, Thaís. Oi? Quebrei a porta aqui. Ai, Thiago, tô com medo de entrar nessa casa, velho. Thiago, vou entrar nessa casa Sim. não, cara. Thaís, olha, olha o tamanho dessas portas, vem vir. Meu Deus do céu, Thaís! Eu tô passando mal. Tô passando mal, Thaís. Oh! O. meu som um demônio. Eu vou fechar a sua casa do jeito que tava. Você está passando mal, Thaís? É Já que só entrei, aí, ó, dei dois passos aí dentro A impressão baixou Eu vou fechar isso aqui do jeito que estava uh! Não sei como que fez isso aqui, cara Eu não quero que me acompanhe A casa é sua Amado. Olha. Galera, o negócio ali é feio. Você sentiu mal? Nossa senhora, eu dei Olha dois passos Você já ouviu Thiago. isso aí? Não, não tem nada ali dentro, cara. Parece que o barulho vem de cima. Você vê, não tem forro, não tem nada. É demônio. Tiago, tô passando mal, cara. Minha pressão baixou. Pessoal, vou fazer uma oração pra mim sair fora daqui. Eu não quero que nada me acompanhe. Que fique aí. Não mexi em nada. Você vê que nós saímos, para. Para, ó. Não tem nada de barulho. Fecha a janela. Aquela janela ali, ó. Do jeito que tava. Cara, eu tô passando mal. De verdade, Thiago. Minha pressão caiu, cara. Caraca, Thaís. Você já chegou a ver um negócio desse? Nossa, nada, Thiago. Parecido. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. A casa aqui é complicada pra caramba, né, Thaís? Imagina isso da noite, Thiago. Não sei se eu vou ter coragem de vir aqui não, cara. Caraca, mano. Tamo junto, é nóis, falou, fui!